Chegou! Licença, ah, querida Que bom! Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú! Hoje recebendo aqui em casa a queridíssima Suzy Rego. Obrigada! Obrigada! Foi difícil <risos> concorrida! Oh, cheio de trabalho para fazer, cada hora uma coisa, cada hora numa cidade. Dois filhos né? gêmeos, realmente não foi fácil, mas que alegria de ter aqui. Eu viu? também, também. Eu gosto que você fala assim, sabe, concorrida, tarefada e tal, mas às vezes é enrolada, <risos> também. Também, né? também. Muita coisa pra gente fazer nessa vida. E eu sempre acho que as coisas acontecem na hora certa. Eu acho que o melhor lugar... Do mundo é aqui e agora. E agora, mas muito bem. Obrigada por <risos> você estar aqui. Agradeço Uma também. alegria te receber e poder conhecer mais da, da sua história, né? Pelas coisas que você trouxe, porque eu vi rapidinho ali quando ela chegou e mostrou, é, eu vi que você é de guardar coisinhas assim. É, algumas coisas... É... Você tem coisa da infância, quer dizer... É Sim, Sim que eu acho uma particularidade porque eu sou muito desapegada, mas é, até sobre esse objeto da infância, uma coisa que minha mãe guardou porque ela achou muito interessante que eu sempre é, doei meus brinquedos, mas esse especial ficou entendeu? E aí eu, eu, eu guardo com um carinho que bacana. bacana, vamos conhecer já já mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já apertou a notificação, o sininho sempre que tiver um vídeo novo, sempre que a gente entrar ao vivo, você vai ficar sabendo também aproveita pra curtir esse vídeo pra compartilhar pra todo mundo mostrar essa entrevista hoje, esse bate-papo aqui com a Suzy e comentar, né, o que, que você tá achando o que, que você gostaria de ver aqui enfim, essa, esse troca essa troca de, de, de comentários, de sugestões é internet. É claro. Né? Esse é o grande barato. Por eu favor, acho. pode mandar as perguntas também que quiser. E aí eu também pode, vou responder. Pode. pode me seguir também no SuzyRey. Maravilha. Instagram? Instagram, vai ser o ZY. E no Face também, Suzy Rego, enfim, eu, eu sou fácil de achar. <risos> tá facinha. Vamos começar então? Ah, claro, vamos sim. Vamos começar, vamos abrir o um baú da Suzy Rego, ver o que, que ela trouxe Tcharam! aqui pra gente. Ah. Vamos lá, por onde você quiser. Ah, eu que começo? tem tá. uma cronologia? Não, o que você quiser. Ah, meu pai, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum. Bom, se falar uma coisa que assim é considerada meio que a minha marca, que é sorriso. Ah, <risos> lindo, maravilhoso. Tcharam! Faz tempo que... A primeira vez que eu vi aquela happy face, a carinha feliz, o sorrisinho, eu me apaixonei. Falei, nossa, é um símbolo que... Sei lá que eu me identifiquei tanto, porque sempre fui muito considerada, sempre muito risonha, muito alegre e tal. E aí esse amarelo, assim. Então eu tenho um... Já tive mais uma coleção de... Quase tudo da carinha feliz. Alfada, uh, porta velas, canetas, uh, cadernos, camisetas, Sim, chinelos, colecionou. colecionava muito mais. É. Mas aí esse aqui ficou, que é uma xícara muito bonita, muito gostosa, que eu ganhei faz tempo de uma turminha, lógico, no primeiro fã-clube. Então, tenho muito carinho e muita gratidão. Então, eu acho que cada vez que eu vejo isso aqui, às vezes fica com as escovas de dentes e tal, eu falo, ah, poxa vida, eu posso fazer o meu dia e o dia de alguém feliz. Que então, vamos começar com essa energia, eu acredito nisso, eu pratico. Então tão bacana tão solar tão divertido e você vê né virou moda virou emoji Total. já filme é já... isso então acho que assim uma não só uma carinha feliz uma atitude feliz nós podemos ser melhores sempre de onde é que vem esse esse astral esse pensamento é engraçado eu acho que desde criança desde criança eu já tinha já veio no meu no meu chip talvez porque eu sempre agi com muito otimismo. Aí foi passando o tempo eu percebendo que isso me trazia uh, uh, uh, muitos benefícios, sabe? Minha família nem sempre é muito bem-humorada e tal, mas eu tinha... Sei, deve ser a minha... Uma atitude positiva mesmo, ser é otimista. Sempre. sempre é, muito, é gente otimista. Sempre muito otimista, esperançosa, uh, eu vibro a palavra é positiva, o pensamento sempre é positivo e eu falo. É a lei da atração, sim, é um exercício diário, às vezes você fala, eu posso transformar uma mesma situação, eu posso, se eu tiver um, um, um, um pensamento mesmo, uma manifestação, mesmo que eu não tenha, eu posso parar, respirar e falar assim, qual, qual é a melhor coisa que eu posso tirar disso aqui? Um atraso, ou um pequeno incidente, ou um contratempo, ou um contrato que não fechou, ou um... um né? Às vezes, assim, uma discórdia... Qualquer adversidade, né? Isso. É. Mas você pode falar assim, não, é, a minha forma de agir pode determinar muito o que acontece aqui. Tem um exemplo bem bobo. Às vezes, no elevador do meu prédio, eu entro e sempre bom dia, bom dia. E nenhuma resposta. E eu lido com humor. Eu falo, fiquei surda, não ouvi a sua resposta. E às vezes a pessoa fala... Não, não, perdão, perdão, desculpe, bom dia. Ai, que alívio, que coisa boa. Que surdo é ótimo. Sabe por quê? Porque a, a, a, quem está ditando, quem está distribuindo a energia e ditando o humor daquela situação sou eu. Verdade. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu digo, nada vai me contaminar que não seja um contágio bom de alegria, de astral. Por quê? Porque reclamar, azedar... Fechar, cara, produz muito cortisol, aí diminui as nossas defesas. Quando o contrário, você se fortalece, sem dúvida, entendeu? Então, quanto mais alegria e disposição, e bom humor, e bom astral, mais pessoas ao redor sentindo e vivendo a mesma coisa, mais saúde, menos remédio, mais longevidade. Nossa, que forma mais... É, é mas é. é, não é difícil, mas é é, aquele, é um treino. É um treino. Você falo que se eu treinasse fisicamente, o que eu treino mentalmente, eu seria um atleta. <risos> Gente, que máximo! Que começamos com uma lição de vida, maravilhoso. O que você faz também, porque você abriu a porta da sua casa para mim, me recebendo com alegria, ah, com astral com alegria, beleza. flores, com suco, com fruta, com amor. Então e é assim. Eu percebo isso e isso também me ilumina. Isso eu... inspira, né? Sim, Sim, eu falo assim. A vida me dá muitos presentes. Ah, e eu estou atenta a eles. Que alegria. Namastê. Você é, <risos> é namastê? Você tem essa coisa do namastê? Você tem esse lado budista mesmo? olha ou... até gostaria um pouco mais. Eu, eu gosto de da filosofia kardecista, eu creio que existe vida após vida, uh, acho que eu vim de algum lugar, eu vou para outro, eu estou em evolução e há, pouco, há mais de um ano e pouco o Fernando e eu retomamos a prática do Fernanda, Yoga seu marido Fernando Vieira, meu isso. marido retomamos juntos a prática do Yoga que nesse momento tô, tô um pouquinho falha, mas eu vou retomar vou mandar um beijo para o nosso professor Premananda Das, que é incrível também, somos amigos pais de alunos da mesma escola e os meus filhos praticam Yoga na escola com a Lila, que é a esposa do Prema e e é muito interessante porque nós fizemos assim vamos fazer uma coisa juntos que que nos reconecte que que sai. casal é, e aí eu falei para ele vamos praticar e olha passamos por todas as etapas a de, de gemer a de reclamar <risos> a de bufar a de ficar dolorido a de... e assim e aos poucos estamos entendendo também isso a percepção daquele momento ser prazeroso auspicioso e reaprender a respirar é. Você falou, vou estar tá atrasado respira, medita um pouquinho. E ali. faz uma diferença, Vai gente. É. Não que eu pratique, deveria até, mas eu sei que já aconteceu em um momento ou outro, de eu ver que eu estou ansiosa, é. e eu falo essa coisa, e respiro um pouco, Sim. e é impressionante. É, Como é, de mas, fato. É. mas é isso, é às vezes ficar um pouquinho contemplativo, isso, isso é bom. E eu faço isso, às vezes eu chego mais cedo no teatro, e ali exatamente... Fico assim, nesse exercício de silêncio, né, e aí você fala que pô, olha, só ser. Aí a mente fica mais tranquila e vem muita clareza para muitas coisas. Ah. já sei como é que eu vou resolver aquele impasse. Vem do nada, é, né? Sai. É, é. Que aí você deixou Muito espaço. É isso, é, é essa, essa minha dica, entendeu? Pratique felicidade, felicidade se pratica. Forneça e você vai receber. Ah, deixa eu lembrar então uma coisa de infância. Vamos. Olô, olha que bonitinha. Eu lembro dessa bonequinha. Você né? lembra? Ela. Como é que é chamava? Dengosa. Sim. Mimosa. Mimosa, pode dengosa. Sim, eu lembro, mimosa. Mas eu lembro, ela tinha Um dela. Que graça. Ela é assim. Ela, mas... Isso aqui é o quê? Canetinha? O que que é isso, será? Ah, deve ter lá, sido. Deve, deve ter sim, lá. sido canetinha. Você percebe que ela tem aí umas maquiagenzinhas é. E o que a minha mãe conta, minha mãe diva, maravilhosa, o que ela conta é que sempre foi, desde muito pequena, muito desapegada. A criança gostava do negócio, ah, toma, é seu, tal. E dizem meus pais, nós nos mudamos muito de estado, com meu pai, agora militar da reserva. Ei, velho Max, parabéns pelos seus 80 anos. É, Dia, me... Parabéns, Desingar, nossa, parabéns. vida longa e feliz. E próspera. então. Isso. Uh, cada vez que meu pai era transferido de um estado para outro, tinha que fazer aquela mudança imensa e a minha mãe nos responsabilizava. Olha, vocês organizem aí os seus brinquedos, tem que ir pouca coisa. Que legal. E as outras coisas vamos doar para outras crianças e aí nos acostumamos a isso. E minha mãe falou que desde muito pequenininha eu não tinha o menor problema. Ah, não, pode, pode, pode dar tudo de presente, pode doar tudo. E, eu, e a boneca. Não, essa não, essa deixa. Que coisa, é. ela era o teu showzinho. É, tem um palhacinho também que eu ganhei aos três anos. Ele, ele tá tão desmembradinho que eu, eu trouxe. <risos> Melhor nem trazer. Eu trouxe a pretinha. pretinha. E ela de quando, você acha? Ai, ela. De quantos anos tem a pretinha? Deve ter uns 40, 45, uma sim, coisa assim, sim. que a minha mãe falou, não tinha como. Ela falava assim, tá bom, então. Não, deixa a pretinha, deixa ela aí que ela fica bonitinha, né? Ela fica assim, olha, fica. Ah, foi a onde é... você deixa ela? Ela fica lá no escritório, onde tem também as máscaras de teatro, alguns livros. Aham. Aí a Pretinha fica lá na baguncinha. Ela é muito charmosa, gente. Você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, tá. na Tijuca, sou filha de pais potiguares, meus pais são do Rio Grande do Norte, uhum. então eu tenho essa raiz nordestina aqui dentro, que me confere também muita altivez. Nossa, tem né? um vídeo seu no Instagram, <risos> maravilhoso. Há, às vezes quando eu passo... Eu achei que você tava, tipo, já treinando para algum papel, que eu falei, gente, eu tá choque, perfeita. Eu jogo pro Cosmos, ah, eu eu porque é um Nossa, desejo cara. fazer um personagem regional. E lógico, a minha família é nordestina, então, você viu do batom, né? É um negócio que eu ganhei, que a cor, cuja cor era goiaba, e aí eu faço uma brincadeira né, em homenagem ao Nordeste também, que eu amo tanto, meus, meu irmão nordestino, minha sobrinha, meu sobrinho. Você tem duas, dois irmãos, né? O irmão e a minha irmã? É, o irmão Yuri, que ah, é o mais velho, ah, é o mais velho mora em Recife. Ah. E, e a minha irmã Iane, que é mais nova que eu, tô com 50 anos, minha irmã tá com 44, e ela mora em Daventry, na Inglaterra. Olha, ela ficou aqui charmosinha, quer que eu coloque ela de volta? Não, tá ótimo. Vai, adorei ela aí em cima. Pode, é. pode deixar. uma posezinha aqui. Que Quentinha. graça. Mas tem nome? É pedinha, pedinha. Né? É. É. Uma graça. Aí vamos lá, o que mais? Aí eu não sei se eu vou um pouco pro trabalho, um pouco pra família, um pouco pra viagem. Ah, viagem. Vamos, Ai, viagem. viagem. Olha, Olha é, é curioso, né, ó. gente? Vocês já repararam que sempre o pessoal traz alguma coisa de viagem. Como viajar é uma coisa boa na vida? Maravilhoso. Pra onde você vai viajar? Itália. Olha aqui, sincronicidade. Eu acredito nisso também. A Itália foi uma viagem que marcou muito, muito, muito por uma série de, de fatores. É, o ano era 2006 e eu tinha, tava terminando a segunda temporada da novelinha Infante juvenil Floribella uhum. exibida pela Band e eu tinha, tava começando a namorar o Fernando há alguns meses, mas a gravação era toda no Rio, o que me fazia ficar lá pelo menos assim, pelo menos 21 dias seguidos, três semanas. Gravava-se muito, gravava-se com muitas crianças, então... O horário era uma coisa diferenciada. E, sim, e, e nós tínhamos que respeitar as crianças, que elas tinham um horário limite para gravar e só poderiam gravar após o horário escolar. Então os adultos chegavam de manhã, as crianças chegavam após o almoço e nós continuávamos até a noite... E eu, felizmente, uma personagem, Malva Torres Betencourt que era uma vilã, mas tinha muita cena. E eu amava fazer e às vezes, acontecia, ah, esse final de semana você pode ir, mas não. Eu chegava um novo roteiro e aí ficava eu lá no Rio, o Fernando trabalhando aqui. Um certo... uma lacuna meio que grande para quem estava em início de namoro, assim, sim, uma coisa de... Sim, é... difícil. E, e aí ele falou...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 Era, tava muito virtual o negócio. E aí, eles bom, podemos conversar, eu vou na sua casa. Não, na minha casa não, na minha casa não. Vamos no barzinho da esquina. Você achou que já ia ali? Não, eu falei, lá. A bunda. vai ser dentro, dentro do meu ambiente, não vai. Vamos para um lugar neutro. E chegando lá, ele falou assim, bom, você sempre falou de viagem e tal, não sei o que, não sei que. Então aqui colocou duas passagens na mesa. Isso é que é namorada, hein, gente? Aí eu fiz... Uh... Era, isso era maio, e a passagem era para julho. Você pretende que ainda comigo até julho? Você <risos> vai, assim né? tá? Como assim eu vou te levar para Itália? Eu falei, porque eu vim, pro a lágrima pendurada. A gente ia terminar e de repente você me faz essa surpresa de já planejar uma viagem para daqui a três meses, uma pessoa que não faz plano nenhum. Pra Itália? Pra Itália, então assim, aquilo foi incrível, incrível. Eu dizia pra ele, bom, eu, eu tenho que me comportar muito bem. Até é eu... lá, não posso ver essa, essa oportunidade. E, e realmente, que viagem incrível. O Fernando já morou na Itália. Então ele foi o meu cicerone porque ele fala muito bem italiano. Ah, é Exibido, fala com um sotaque é, de Veneza, com um sotaque de Roma. Nossa, na... Fala até os dialetos, é pra humilhar. É, é assim. E assim foi, engraçado, De porque foi Copa do Mundo, onde é, na Alemanha, e que a Itália foi campeã. Vocês estavam lá na época. Nós estávamos lá, foi, foi depois, mas a Itália estava num verão maravilhoso, mas meio que vazia e com muita promoção. Então esse guia aqui, o Fernando procurava os hotéis, os restaurantes, foi muito, muito útil. E ele ligava e eu dizia para ele, não, você fala que nós estamos aqui, somos brasileiros, torcendo pela Itália. Nós ficamos hospedados em lugares incríveis. Ele me levou para uma ópera ao ar livre. Ah, como é que chamava? Jardim de Nimbóboli, se não me engano. Mas coisa mais maravilhosa. Então, fomos a Sardenha. E eu fiquei. É boa tarde de conhecer. Ah, Ai, maravilhoso. Falei uma ilha, né? Lá no sul da Itália, perto da Sicília. Maravilhoso. Mas por... ao tivemos um passeio de. Caminhão. E é um lugar no é, verão é, né? que é. ricos, famosos, é. etc. Porque ele disse que é demais. É, é demais. E, e a nossa viagem, assim. É uma viagem modesta, mas nós podemos aproveitar tantas coisas chiquérrimas, porque pegamos as promoções, os descontos, e a nossa disponibilidade, e a nossa alegria. Então, assim. É, não, eu amei, eu, eu, eu amei mesmo, fizemos um passeio de catamarã, que foi uma coisa do outro mundo, sabe? Aprendemos que comer espaguete com botarga, que são ovinhas, assim, coisa mais assim, preparada pelos donos do barco, imagina! Então, fora? Assim, fora! Nossa. Muito, mas muito no romance. E, e fizemos coisas divertidas. ele em Veneza, você quer fazer o um passeio de gôndola? Não, olha a cara das pessoas que estão no passeio. <risos> que chatice! É. Vamos, vamos comer um restaurante à beira do canal e, e experimentar, lógico, os vinhos italianos e os pratos. Então, assim, tudo muito... Gostoso, tudo muito descontraído, fizemos de carro também. Nossa, então assim, foi uma, uma, uma viagem que eu falei para ele, eu fiquei tão apaixonada por você e pela Itália, para você me trazer para a Itália. Eu quero, quando eu tiver um filho, eu quero colocar um nome italiano. Como meu pai, meu pai, meu pai é Macilon, mas todo mundo chama de Max. Eu falei, existe o um correspondente de Max? ele falou, é Máximo, mas como é que você sabe que você vai ter um filho e vai ser homem? Eu falei, estou certíssima disso. Você só não imaginava que eram dois, né? Então, não imaginava. <risos> aí Máximo já estava nomeado e o outro gêmeo, ele falou, e agora o outro? Eu falei, põe Magno. Ele falou, não, eu não quero nome de série, nome de boneco. falei, não é Magnum, é Magno. E aí ele falou... Não. Eu falei, então põe Antônio, Luigi, Ele falou, não posso ter um filho que se chama Máximo e eu Antônio. Eu falei, ué, mas não é o Máximo de adjetivo, é o Máximo de nome. Sim. Não, eu precisa ser. Eu falei, tá bom. Ele falou, Marco. Se um é o Máximo, o outro é um Marco em nossa vida. E, e aí, tudo aconteceu. A Itália, o Fernando, os meninos, Marco e Máximo. Então eu assim, ai, ah, Itália, nostalgia, é. nostalgia. É. É. É. Já que falamos dos meninos, vamos a eles? Vamos, olha, só tem que evitar chorar, porque hoje o rímel, o rímel, hein, gente? Olha como é que é. sou de época. A ah, máscara, é. ah, eu a máscara hoje a que tinha não era prova d'água. É. E eu sou uma pisciana, ah, apesar é. desse bozeirão, eu sou meio chorona. Olha isso. Ai, o que Meu dia de chão. Aí você pensa assim, isso, Lu, era grande quando eles vieram. Quando eles nasceram era bem grande dobrava as manguinhas. Então é o seguinte, que é, né? Não, muito que bonitinho, Isso aqui eu falei não. Isso aqui vai sair da maternidade, porque parece, parece uns cupcakes, ah, parece uma graça. umas coisinhas. Qual que era do Marco, qual que era do Máximo? Você ah, lembra? O Marquinho ficou com, com verdinho e o Máximo com amarelinho. E na verdade, o mais engraçado é que eles viram fotos. Vou ver até se eu acha essa foto para te mandar. Ah, tá bom. No Máximo Inconformado. Por que que eu sou esse amarelinho? Disse, filho, amarelo é uma cor linda, amarelo é muito legal, é uma brincadeirinha dos brazuquinhas. Verde água, amarelinho, ah, bebê. Mas, Brasil, bebê. Ele vai ser, olha, mas eu odeio, odeio isso, queria rasgar a foto. Porque você não comprou o azul? Aí eu falei, porque ninguém sabia ainda que com você ia gostar, então eu arrisquei. E ele falou, vou jogar isso fora. Eu falei, não vai, você é da mamãe. Coisa mais linda. Quantos anos eles estão agora? Oito. Oito anos. Oito anos, bem leoninos, cheios de personalidade. Só eles sabem as coisas. Ah, e ah. ainda com oito já está assim, Oito insegura. anos, veja, Fernando uh, é gêmeo. Fernando tem um irmão gêmeo, Luciano, <risos> é. E pai de gêmeos. Foi natural, então? Não. Ah, isso é só um charme, né? Ah, tá. Não, ah, eu tive que tomar uns furros ah, e tal. Tá. E, mas Marcos, o Fernando, no, no ultrassom, que o médico falou assim, a mamãe sabe, quer, quer adivinhar, eu falei, olha, eu sempre, eu sempre erro, olha uma barriga, eu falei, é menino, não é, eu sempre erro, mas tem uma sensação, uma sensação de ser menino. Aí, ah, é, eu falei, é, tem uma sensação de ser menino, dois meninos, ele falou, nossa, mas está acertando a quantidade? Eu falei, não, não estou adivinhando. É porque o Fernando é tão pesquisador, tão estudioso. Quando foram saindo os resultados, ele falando essa quantidade aí, Olha. essa contagem classifica, significa mais de um. Aí, não, mas vocês estão assim, eu falei, você não conhece. Esse moço está assistindo todos os programas dos canais de, de bebês, de curtindo. saúde, curtindo, curtindo, lendo. Ele falou, vamos comprar, e vamos ver significado de nomes. Eu sou mais relaxa. Eu sou desencanada, tal tá? mas Fernando, não, ele, ele é focado e tal, e como um bom gêmeo, só ele sabe das coisas de gêmeos ah, também. Ah, ele fala, eu sei, eu sei, porque eu sei, desde dentro da barriga, eu falo isso, isso, é. eu dou corda, eu falo, ah, que manda sobre? E, Então, E aí, essas coisinhas que nós escolhemos juntos, lógico, o Fernando sempre chorando, que desde o primeiro dia... Ele é super emotivo, né? Eu choro, ele chora, ele me acostuma, o que foi isso, meu amor? que vai contar uma coisa pra mim... Você tá chorando? Cara, fazer o quê? Eu não sei quando isso vai parar. E, <risos> é, e... Ele é muito bacana. Ele é muito fofo. Não, ele é, é um bacana, não, né? ele deu tudo divertido, certo, isso, né? é, é um sentimental. Paixão. Sabe, Lu, é, os meninos, assim, esse... É o... Lá em casa é, é um lugar de muito, de muito acordo, de muita combinação. De, sabe, de vamos abrir o jogo, o que, que foi, o que, que contrariou, o que... que chateou, vamos negociar vamos ver, pode melhorar né, nós temos que ter isso temos dois meninos fantásticos então nós temos uns combinados assim, ninguém desautoriza o outro nós assumimos para os meninos que nós erramos e muito e que assim, nós vamos fechar um com o outro, e às vezes quando tem uma discórdia fazemos a nossa reunião não é briga, reunião então, sabe o que aconteceu? e não deixa passar muito isso. Não vai acumulando. Se é foi uma história, coisa que né? aconteceu numa festinha de criança que você nem sabia, o maridão estava lá ou a sua mulher estava lá e você tomou uma decisão e de repente que poxa, desautorizou aquilo que ele tinha tomado antes, acerta isso. E nós falamos isso para os meninos. Sabe quando você me pediu para fazer tal coisa e falou que o papai já tinha deixado? Eu me equivoquei, eu esqueci de consultar o papai, e ele já tinha dado uma resposta e parará, parará, parar. Então eles falam assim, caramba, esses dois aí... É, Com eles ninguém pode. São é? parceiros. É. E, e às vezes assim nós falamos, nós mudamos de ideia também. Mudamos de ideia. Eu já cheguei em casa de viagem e tal, não sei o que, com um chocolate, ou entreguei, não sei o que, quando ele tinha acabado de preparar o jantar. Ele poxa, todo o meu empenho, eu falei, tem razão. Tem razão. Então vamos combinar. Do outro, se tiver uma. Pode ser na hora. Não, não, não, não. Tá, ó, para, para. Nós temos uma outra. Um outro ritmo uh -huh. aqui. E, é, e quem está no comando? E às vezes ele fala, ó, oh, foram de para lá, você estava no comando. Então, suas regras. Oh. Não é? Ótimo. E uma, uma Ótimo. coisa de colaboração. Os dois se respeitados, importantes. Sim, né? é. sim. Nós, é. nós damos voz a eles, sim. Eles, sim né? Obrigado. Eles podem se manifestar, eles... Que gracinha, não, é. lindinho. Esse aqui é pro baú mesmo. É, esse, é esse é do baú, muito fofo. Acho que a minha mãe tem a minha também, é, se não me engano. Legal. E eles nasceram num bom 24 de julho de 2009, uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, na Avenida Paulista. Nossa. Sabe, tem mais assinatura que isso, né? Aí leoninos, que são uma coisa, uma coisa. Mãe, você fala, erra fala inglês errado, essa música Nada. Você não sabe, não é assim. E eu falo também, claro filho, mas isso é tão somente a sua opinião. <risos> as várias opiniões. Claro. É. E, e é engraçado, né? Eu e Fernando, dois artistas, dois brincalhões. Nós somos as nossas melhores plateias. O Fernando fala, você ainda ri das mesmas piadas. Eu falo, porque elas, elas se renovam. Ou mais do mesmo, eu gosto. Eu tenho uhum. prazer. Ele fala, você não pode ser minha crítica porque você é minha fã. E sou mesmo, é. É um colega que eu admiro, é um professor que me enriquece muito. É alguém que me ensinou... Dá toques importantes. Muito. E absolutamente sinceros e bem intencionados. Sim, claro, né? e me é. cobra. É. Me cobra, já foi ver peça minha em temporada, durante a temporada. Vamos sair, vamos vamos sair, vamos comer alguma coisa, preciso falar para você. Estacionou, tá que acomodada, que você bom. tinha às vezes oito aplausos em cena aberta, hoje teve nenhum. Uh, e eu falo, mas o que, o que, então vamos lá, momento um, pa e você fala, ele quer meu bem, claro, ele quer meu bem. Então assim, lá em casa é, é, nós temos uma, um hábito também de, não há competição, mas há muita torcida. Já contratei o Fernando como meu, meu coach, não, eu estava eu com um grilo, um grilo cênico de um texto que eu, eu tinha implicado com o texto, e ele falou, olha, vamos sentar. Eu falei, não, eu, eu quero marcar o horário. Eu quero ter aula, como ele dá, ele dá coach. Ele tem o pronto-socorro teatral com a benção. Muitos artistas procuram. Fernando, se preparar uma cena, ela tá travada. Ela não tá saindo, não tô conseguindo colocar isso aqui no corpo. E faz um atendimento tal, e tal. Que massa É, isso é muito bom. É. E... e eu falei para ele, tô com esse embaço. E assim foi feito. Foram dez aulas com o professor Fernando Vieira, com horário para começar, horário para terminar, e eu paguei. Claro, pedi desconto e recebi. <risos> Mas assim, eu digo isso, é uma questão de respeito. <risos> de valorizar o outro. Exatamente. Né? E aí, eu e Fernando, muito exibidos, que achávamos que fôssemos ensinar muitas coisas aos meninos, ele fala: Meu Deus, eu com tantos anos de mímica, de clown, de comédia de arte, achei que fosse. E são eles os mestres. Muitas coisas de personagem, eu vou usar isso, eu vou usar isso que ele faz que é ótimo. O meu o Marquinhos é muito careteiro, muito careteiro. Eu falo, eu vou usar uma careta dessa. E sabe, eles são muito expressivos e. Bom, filho desses dois, e, né? Isso, mas foi o quê? E nós permitimos muito. Já, já cresceu vendo isso, né? Então é. Eu tenho muita gratidão a eles também, porque. E críticos, né? Hilário, hilário. Nossa, mãe, você tá hoje extremamente feia. Eu falo também, eu, eu respeito, mas isso é tão somente... Ó, difícil, futuro, hein? Vou te falar, hein, Marco? Máximo Difícil a <risos> tá mãe feia, viu? Ai, obrigada. Bom, já que a gente tá falando de, de trabalho, falando essa, eu vi que você trouxe aqui um... É, eu trouxe. É um, é um troféu, é um prêmio? É, isso aqui é um prêmio, para mim, considerado muito importante, é, é o prêmio Ministério da Cultura, o troféu Mambembe de 97, Nossa. que eu ganhei com uma peça que eu tenho uma, uma lembrança, uma gratidão pela minha escola master. Eu ganhei com a peça Caixa 2, do Juca de Oliveira. O Juca de Oliveira, é maravilhoso. direção da Bibi Ferreira, Nossa. que nós estreamos com o Fulvio Stefanini, Cassiano Ricardo. Uh, na estreia era Petrônio Gontígio, depois fez André Garoli, Cláudia Mello e eu, e creio que eu tenha falado todo mundo, perdão, perdão, cometi aqui um equívoco, perdão. Caixa 2, do... Procura se o Tenor foi direção da Bibi também com Juki Fu uh, Caixa 2, direção do saudosíssimo Fauzi Arape, Fauzi, um mestre, onde quer que você esteja, e uma surpresa imensa, porque normalmente o prêmio Mambem, via de regra, ele é entregue a grandes é, interpretações dramáticas. É muito importante. Muito. Sim. E eu, como atriz coadjuvante, ganhei esse prêmio numa comédia. E eu confesso que eu fiquei pasma. Pasma. E tem outra curiosidade. Era um prêmio, um prêmio de dinheiro também e o troféu. Na ocasião da entrega da festa, que foi no Rio de Janeiro, eu estava fazendo justamente aquilo que me fez ganhar o prêmio. Eu estava em cena, eu tinha peça na noite, não pude ir, então eu era casada com o tio César de Castro, a quem eu agradeço que foi até o Rio receber para mim, tio César, uma pessoa fantástica também. E... Então eu tenho esse carinho, porque eu digo conviver com todos esses, com Juca de Oliveira, Fubi Stefanini, Marcos Carlos, Vivi Ferreira, Irene Rabach, Rogério Kroes. Entre tantos, né, meus, meus mestres, a quem eu só vibro, pulo, aplaudo de pé, Fagundes, outra coisa, nossa, outro fenômeno, força da natureza que... Quem também já tive um imenso prazer de trabalhar. Você está agora em Cardaz com o Eduardo Martins. Eduardo Martins. Até que o casamento nos separe. É, é isso. Uma Mas, comédia vezes, também. Super comédia do próprio Martins. Já há bastante tempo em Cardaz também. Já né? fiquei com ele um ano e meio direto lotando. E agora, para matar aquela saudade do nosso casamento, da nossa união. Nós estamos de volta no Teatro Itália. O Teatro Itália totalmente reformado. Está lindo, lindo, né? E peças ótimas, né? Tem. Todos os dias, tem, tem coisa tem, acontecendo tem bacana. História, incrível. Ah? Então, assim, nós estamos lá. O Martini está de sexta domingo, porque ele faz as sextas e sábados. Ele faz o Filho da Mãe, ah. com o Guilherme Enchelucci, que é hilária. Ele é ótimo. Ele é incrível. Ele é ótimo. Sábados e domingos nós casamos lá, até que o casamento nos separe. Dele, da Cris Nicolotti. Beijo, Cris. E... Fantástico, fantástico. Você sabe que uh, agora, recente, acho que desse domingo, nós ficamos lá depois da peça terminar, mas uma hora com as pessoas que falaram eu queria abraçar e contar que eu me identifiquei muito... Depois do espetáculo, o é, público, né? E, e eu faço questão de receber, porque é, é por causa deles que nós estamos lá. É, e é pra eles, né? É, o teatro existe porque existe o público e pra mim, se assim, receber tanta energia, sabe, de um abraço, de um beijo, de uma selfie, então eu até brindo com eles também, aí ah, eu falo, esse sorriso, tem gente que tá chorando de rir, eu falo, isso é um pré, esse aqui também é, mas aquele lá, daquele da energia, do aplauso, então, teatro para mim é necessário, eu preciso, entre trabalhos da TV, ir ao teatro para uma reciclagem, sim, para esse contato, para esse, esse, esse vigor físico, para esse exercício riquíssimo mental, uh, psicológico, social, afetivo, econômico, político, <risos> entre outros. Gente, está em cartaz então aqui em São Paulo, vai pelo menos até a setembro, é isso? Até primeiro de outubro. E tá não tem esse mês inteiro de setembro, sábados e domingos é tão, olha, assim, para as pessoas que estão muito ligadas na velocidade das coisas, é uma peça dinâmica, uma hora e vinte. Bom, às vezes vai Os dois são ótimos, gente. Sim, Comédia, é. um texto maravilhoso com a Cris no colote, quer dizer, não é. tem. Às vezes uma hora e meia, assim, porque fazer o que? As pessoas amam e aplaudem em cena aberta e nós adoramos também. Então eu sei que São Paulo tem muita coisa boa para assistir e uma delas. A é, é, nossa, nossa comédia, até que o casamento nos separe no Teatro Itália, que é muito fácil acesso: violou, é metrô, República, pontos de ônibus, uh, valet no local, estacionamento próximo com promoção. Poxa, a gente que, é no Edifício Itália. É no Edifício Itália, que bacana. Ó, o passeio, você já faz. Já pode Dá, até passar o dia. Né? Faz tudo e aí depois termina e ainda vai no Terraço Itália hum, para ver a cidade hum. de São Paulo, 180 graus. Vou fazer, vou fazer isso também. Tá aí, Martini, vou te levar um dia para jantar no terraço tá. Olá! Você <risos> deu tá bem! convidada, tá convidada. Obrigada pela entrevista maravilhosa. A Você beleza. merece milhões de prêmios, Nossa. não só pela sua atuação como obrigada. atriz, mas como pessoa. A gente se encontra, às vezes, em eventos é. e tal. E é sempre muito agradável, sempre muito gostoso. Bem. Vocês viram como ela é inteligente, bem <risos> bem-humorada, espirituosa, né? falante. É das minhas, eu adoro. Também. Muito obrigada, adorei conhecer mais da sua história, da sua obrigada. vida. Eu é uma bem. alegria. Valeu, Valeu a pena esperar. Eba! Eu posso tomar liberdade, assim? Claro. Claro. Ah, eu gosto tanto do Martini, assim. Você ah, não, não acha tá uma bom? boa ideia? Acho maravilhoso. Ai, vou vou é chamar o Eduardo Martini. A gente conversou ali um pouquinho antes de começar e eu falei: gente, ele é maravilhoso. Vou trazer aqui pra gente no fundo do baú, espero que ele possa. Vamos ver como é ele, ele vai pra... chama o Fernando Vieira também. Pronto. Pô, e vou ir chamar ir o Fernando. Pra... O Fernando, Fernando é um livro maravilhoso e divertido <risos> demais, <risos> com certeza, querida. Eles vão lá então, e tá? E eu quero ir nesse jantar o Terraça Itália também. Combinado. <risos> tá combinado. Tá combinadinho. Boa peça e depois vamos. Que ótimo. Fechou. Eu te agradeço. Namaste. Gente, um prazer, uma alegria falar aqui com a Suzy Rego, espero que vocês tenham gostado também, eu tenho certeza que gostaram. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, de apertar a notificação, o sininho, curte o vídeo, né gente, e espalha por aí, tá bom? Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, e a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú. Até lá! Música Suze, todo fim de programa, é. já que se trata de um programa de recordações, a gente tira uma recordação Ai, aqui na Polaroid. Uma selfie nossa. Ai, a primeira selfie do mundo, né, Polaroid? <risos> é, exatamente, né? <risos> instantânea. Ter sido. E eu espero que você guarde, já já vai aparecer. Como recordação de um, de um bom momento para você, querida, porque para mim foi delicioso. Mim, também. Adorei, um prazer ter aqui isso. E olha que sincronicidade, nós é. optamos por um. Ladies Ver in vermelho Red, vermelho alaranjado. Ah, é. é. um ladies in Red. Ah, que ah, que vermelho é, é bom, né? É bom, é é forte, forte né? mulheres fortes. Né? Forte. Gostamos. Tchau, tchau. A peruca da Desi Gonçalves, que eu fiz Deus nos acuta. É essa. Era da Deci? É, é, eu ganhei do Marcelo. É, e Na verdade, é uma, vendo, ela usava a tampa, porque ela tinha cabelinho ralo em cima.